Pela sexta vez no ano os franceses saíram às ruas em protesto contra a proposta de reforma previdenciária no país. Nas datas anteriores o movimento chegou a atrair um número recorde de manifestantes com milhões de pessoas nas principais cidades da França. Esta terça, entidades estudantis também se juntaram aos protestos e anunciaram o bloqueio de universidades e colégios. Segundo as centrais sindicais, pelo menos 60% dos professores em todo o país aderiram à greve. Já o Ministério da Educação fala em 35%. Em Paris os serviços de trem e metrô que atendem a região da capital foram afetados e devem passar a maior parte do dia com atrasos. A reforma proposta pelo governo de Emmanuel Macron pretende aumentar a idade mínima para aposentadoria, para 64 anos. O partido do presidente Macron não possui maioria no Congresso mas conta com o apoio de parte do Partido Republicano de Direita para votar o texto.